Fala pessoal, tudo bom? Pessoal, tô gravando esse vídeo aqui pra fazer uma denúncia séria, tá? Cerca desse produto aqui, tá? É, mas antes de eu fazer essa denúncia, vou pedir pra você deixar o seu joinha aí nesse vídeo deixar um comentário pra que esse vídeo alcance todo mundo que tá pensando em comprar esse produto aqui, tá bom? É... Falar acerca desse produto aqui X Grow Up Pessoal, estão falsificando esse produto aqui, tá? É... eu eu tinha visto o anúncio desse produto aqui Como acredito que você também que tá vindo aqui procurar viu Tá, viu o anúncio, viu o anúncio Me interessei pelo produto aí Aí vi lá no site oficial Entrei no site e vi o preço lá Acho que tava um pouquinho caro Aí decidi procurar depois Achei um por um, por um preço bem menor Aí fui dar um despertão, né Resolvi comprar E aí o que aconteceu? Quando chegou em casa eu já vi que era o falso que era o falso na hora, porque a embalagem Era diferente, na hora do anúncio lá Eles colocavam colocava a embalagem certa e tal Mas quando chegou em casa a embalagem era diferente Era diferente e tal Tudo diferente, comecei a usar ali Mas já vi que era o falso, até deixei pra lá E aí Corri atrás né, tava precisando é, quem, quem tá precisando Sabe, corri atrás E comprei, foi entrei no site oficial Paguei ali um pouquinho mais mais caro, mas comprei. Comprei o verdadeiro, chegou na minha casa muito rápido, tá bom? E... e assim, tô usando há duas semanas e pra mim tá sendo maravilhoso. Já senti a diferença, já o meu desempenho aumentou 100% né? E, e é isso, mas assim eu deixo um alerta pra você, para você que tá pensando em comprar e viu aí uns mais baratos e tal, ou né? Coisa do tipo, não cai nessa, é falso, vai jogar dinheiro fora, compra o original. Tá? E eu vou estar deixando o link aqui Do site oficial, aqui na descrição desse vídeo Vai ter uma setinha é, Escrito clique aqui, você pode clicar Que você vai é, cair no site oficial Beleza? E vai poder comprar aí também Beleza? É só esse aviso que eu queria deixar Deixa o seu joinha e deixa o like para chegar, poder alcançar o máximo De pessoas esse vídeo aqui, beleza? Valeu, um abraço e fica com Deus